Nopa, então, esse vídeo vai ser um tanto que incomum, porque, nega, eu não vou programar. Eu vou discutir com você sobre programação. Muita gente me pergunta como é programar bots em JavaScript, e eu vim responder classificando de 1 a 10 em 4 tópicos. Bora lá? <música> Então, vamos começar falando sobre a facilidade. Aprender JavaScript bruto chega a ser mais difícil que aprender Discord.javascript, sabia? Isso é porque JavaScript tem uma diversidade enorme, ou seja, você pode criar o que quiser sem limites. Isso certamente requer mais trabalho porque o Script se limita, como esperado, a bots ou webhooks da rede social Discord, ou seja, Lá você pode fazer simplesmente o que uma pessoa normal ou um webhook faz. Então, como o discord.javascript é mais fácil que o próprio javascript, eu dou uma nota 10 no tópico de aprendizado. Além de que, assim como no próprio javascript, sabendo inglês você já tem uma grande vantagem. O segundo tópico vai ser nos bugs, se é muito bugado e afins. E bem, javascript é uma linguagem realmente bem bugada, o mesmo se aplica ao Discord JavaScript. No índice de bugs, a nota vai ser 6.5. Terceiro tópico vai ser na diversidade. Como eu já disse, é menos diverso que o próprio JavaScript. Mas comparando a outros packages do Discord, como o PageNation, ele é 100% customizável e muito diverso, sendo amigo e compatível com vários outros pacotes. Além de que isso significa que você pode fazer tudo o que você quiser, porém com um cliente de bot. Então nesse tópico eu dou um 8. Quarto e último tópico vai ser a estética e do tamanho dos códigos. Diferente de algumas linguagens, o JavaScript tem códigos bem longos. O mesmo se aplica ao Discord.javascript. Onde até um handler para o funcionamento do bot já dá tipo umas 60 linhas. Então eu dou nota 4 na estética e tamanho dos códigos. Então o vídeo foi esse, espero que tenha gostado. Se gostou já deixa seu like aí embaixo, se inscreve no canal e compartilha o vídeo com seus amigos. Então é isso, abraços!